Eu completei dia 13 de dezembro 60 anos Pensei que já era adulto Mas eu ainda não sou Tem hora que eu ainda preciso muito De Dona Anete Há quase três anos que ela passou para andar de cima Mas tem dia que eu sinto uma falta muito grande dela Porque na hora que Alguém faz pouco de você na hora que alguém lhe detrata, lhe descompõe, como diz minha tia Neném. Só quem tem paciência de ouvir a gente é a mãe da gente. Não existe ninguém que possa substituir essa lacuna. Entendi que eu sinto uma falta dela muito grande, porque eu já sabia até o que era que ela ia dizer. Quando eu estava enredando, quando eu estava enredando alguma coisa que alguém fez comigo. Mas eu achava bom escutar. Eu telefonava, visitava. E hoje, ela não tá mais aqui enquanto eu tô cantando para ela. Porque além disso, é minha mãe. Ela foi a razão maior da existência desse ser esteja. Ela que era cantora, não sou eu. Mãe, a vida foi você quem me deu. E a cartilha me fez... Entender tudo o que eu sou, o que eu tenho, o que eu sei, Mãe. Eu devo a você, Mãe. Eu juro que não esqueci de tudo aquilo que você. Me ensinou, eu te agradeço pelo bem que me quer, mãe. Eu adoro você, mãe. Eu vivo pedindo a Deus que esteja sempre ao seu lado. é um dia tão triste eu deixei Mãe, eu me lembro Quando eu parti Dos seus olhinhos vi uma lágrima cair Se você quiser me ver Se a saudade apertar eu aqui estarei...